Yeah, yeah, yeah. Yeah. Vamos fazer diferente Cuidado que você é um rapaz, Já tem duas semanas que você apanha aqui em cima Eu vou te dar uma moral e vou mentir até aqui embaixo Pode descer ficar porque... Não, tá de brincadeira? Pode descer, tá comigo, eu te garanto Fica tranquilo, ninguém vai levar sua carteira Mano, sem maldade, eu nem preciso me exaltar e falar alto Tá tranquilo, mano, você tá ligado que é desse jeito Eu posso tomar a cena de assalto Esse cara é engraçado, esse cara vai sair com a cara no asfalto Primeiro o um MC que repete a mesma rima, a mesma levada e a mesma presença de palco Você sabe que eu que faz história E vou é você que tá pensando. Repetindo a mesma derrota. <risos> <risos> pra você ver como é que eu mando alto. O moleque é tão cuzão que ele desceu, mas tá se apoiando ali no palco. <risos> <risos> yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. É que eu tô me sentindo tipo num ringue, e não agora numa batalha de MC. Sabe por que eu tô encostado nessa parte? Pra esquivar do soco tipo o de Ali. Mas... Você tá ligado que é que você é besta? Você acha que você é bom, manda rima como o Apolo, mas não fica na têpa. Morrô Media <risos> Escutando essa porra até choro. Hoje, mas o cara era dedo tá branco. Ah, ele tomou um banho de cloro. Ah! Tá yeah. Mano, aqui você tá ligado que a batalha agora nem virou um yig yang Eu não tomei um banho de cloro mas contra o Apollo Você sabe que você tá num banho que é de sangue E você pode fazer a dobra da minha rima Você sabe que você nunca tá no caminho no rang pra boa porque você tá à No máximo você é um MC que é engraçadinho Pode crer, eu sou um engraçado, é isso aí E você também é um MC que sempre que chega na batalha perde pra mim é! Mas fica tranquilo, aqui a é roda, não é braço eu sou um MC engraçadinho que de bate, você volta pra quadra sem graça. Eu volto sem graça, mas eu não volto sem talento, sem argumento. Eu volto com experiência e você só volta com a sua perda de tempo. Já que você acha que isso é bom, mas o seu castelo ruim. E como um MC agora você nunca fui. E justamente por você não se permitir fazer as rimas que eu faço, você nunca que evolui. Oh! Palmas nessa batalha! GG. Dele. E mais em 3, 3 2, 1, viva! Satisfação, tema do um FNP Segunda vez que eu batalho com você Na primeira deu ruim Você se fudeu Vem se amar de aposentado e ganhou o seu Mas eu sabia que você chega tranquilo Se não você que vai se aposentar Porque você sabe que eu chego tranquilo E já vim pra te amassar Me olhando o daqui Mas tá me olhando por de lá Vou fazer um lacenar pra você parar de me olhar Tá bom, você foi sem argumento É que um eu olho pro seu olho outro eu olho pra cara pra Não um é outro não, pega a visão daquilo que você fala É que ele tá chegando calmo E mandando você vai pra bala Eu não vou me aposentar Sou MC de quebrada Favelado sou Sonar Sem carteira assinada Cê não entendeu que meu bonde é a ruaça Assinada é meus braços É a quadrilha da fumaça é a quadrilha da fumaça Cês deram pra entender? Favelado pra caralho Do bonde do narguilhê ah, ah, ah, só de graça tá aí igualzinha fumaça É, realmente é o bonde do narguilhê Que se eu soprar ela pro outro Ela some que nem você Né não? Então tem a inteligência aqui de homo para love Fora cê não tem essência eu vou contigo, troco louco, que você vai vendo como que eu te mato nesse assunto Aproveito que você vai soprar pra ela subir e tenta subir junto Mas eu tô mano, que agora eu acabo contigo e eu não nego Eu vou te atacar daqui só vou poder te acertar no seu ponto céu Sabe que é não tem maluco que agora você é ignorante Do ponto cego é aonde agonera Que o perigo vai vir de onde cê menos espera que eu acabo com você, então você vai manda aqui agora se fuder, porque você falou um bagulho aí que eu não entendi quando proceder, parece até o DG, aham, uhum. mas só o olho que é de bombinha cubana. porque eu não preciso de muito, eu mostro pra você que é é o intuito, você vai virar pó, hoje você vai pro forró, que um franco atirador te mata com o olho só. Eu simplesmente batalho pra responder a altura Sabe qual o foda quando cê foca na gordura? Você não vê o guerreiro, só enxerga a armadura E não vê tudo que eu trago por dentro Conhecimento, discernimento Isso aqui não é perca de tempo Toma cuidado enquanto meu peito balança Eu sou guerreiro que te cura com a ponta de lança Tá ligado meu mano que Johnny você e te amassa Se eu tranquilo já te gasto aqui nessa praça do meu ano agora sem caô, seu peito balança, foi balançar e minha cara esquivou. O homem falou assim, alguém quer um cordão? Eu falei, eu quero um, também vou travar um pro cordão. Aí eu peguei um aqui, mas aí eu fui reparar que eu sou cabuloso. Como é que você vai usar um cordão se tu nem tem pescoço? Como eu uso se eu não tenho pescoço? É simples, eu faço igualzinho que eu fiz com Johnny Pio no bolso. Ah! Você vai enfriar no bolso e tá cheio de Big Mac, tomando mando botar falar pra tu, cê sabe que isso é um cabaço Eu até ia no seu bolso se no seu bolso tivesse espaço Se tivesse é Big Mac no meu bolso pode falar que eu já comia ah, É McDonald's, eu bato no todo e toda semana é a promoção do dia Aê, sinceramente, você é um vacilão, não é Big Mac, na verdade eu chuto a é. sua bunda fora do quarteirão não, não, não, não, não, não, não, não. Lembrou do Big Mac, ficou com fome, começou a mastigar a própria língua Fica tranquilo, acaba Acabou contigo, ficou com medo É porque a língua já tá com o sabor do Big Mac com comeu meu descisas Você mastigaria se você fosse capaz Se você tentar mastigar sua língua esquece que tem um dente mais Você não manda bem, se mastigar seu dente quebra o resto que você tem Mas é, eu tenho bastante dente mesmo É o que foi o que falou amigo, imagina se ele tivesse a quantidade que eu Pra ver se a minha cara vai sair. Porque você falou que você chuta minha cara. Porra, já era eu, mas você vem manjar minha vara. Eu já tá ligado, eu tô ligado. É, do trema, mas meu saco enrugado. Ah, é, é, é, é. ah, é. Irmão, acho melhor parar com isso. Porque eu sei que você é o MC Johnny. Você pode falar isso pra devil que gosta, mas você não fala isso pra quem é sujeito homem. <tinh careers> eu não respeito a sua pessoa Mas eu vou te explicar porque eu sou sagaz A sua cara pode até sair Mas depois dessa sua, da sua mama Você não saiu nunca mais oh! Pega visão, sabe por quê? Eu faço com capricho Você tá falando pra cheirar esse saco Vai tomar no cu falar Você vai no saco de lixo <risos> <mettre arraó spearthenes> <uma great altinha> <pareige> uh. Eu não vou no saco de lixo Eu vim do Rio de Janeiro Tu me vê com saco de lixa escondendo no Seu corpo com eu tinha e quero é cheiro Olha hey! tá tranquilo e você sabe hey! Que eu te mato sem hey! calor Assassinato favela, porque cê não pega a porra do seu estado e fala sobre as mulheres e fala as praias Ele ficou sem graça, provou que ele é salvo. Perdeu a rima porque lembrou do meu saco. Não, não, sério, olha quantos ele tem ali. Você escolheu, descer. vou explicar qual que é Eu escolhi descer, mas sabe que eu sou um suco Sabe por que que você vai se fuder Que eu vou arrancar seu saco com seu papo de puto que vai cortar o meu, meu saco, meu mano, eu imponho Corta meu saco, leva pra casa e aí você realiza o seu sonho. Na hora, você é monstro, legal. Eu provo que você ganhou no instrumental. Mas não tem problema, o seu animal. Esse é o Real Freestyle falando de órgão genital. Porque eu moro lá no RJ, sabe que é mó viagem, então deixa de ser idiota Mas fica tranquilo, meu mano, sem preconceito Cheguei hoje pra te bater, você vai apanhar do mesmo jeito Mano, cê tá de viagem, não mete essa desculpa Pra te espancar eu pago sua passagem, aê! <risos> Sabe que é o do bacilo Ah, para de graça, meu mano Pô, quero ver pagar Porque tu só sabe falar Fica pensando que é sábio Paga minha passagem como se o seu pneu ficou lá na BMW Tudo bem, meu mano, essa é a parada Esquece faca minha rima que é afiada Porque você tá de viagem Paga sua passagem pra esvagar MC de passagem é o oh! RJ tá? Aí acabaram com a gracinha do idiota Olha pra cara desse mané É seu ao fim Você tá ligado Ver se incendeia yeah. Isso é postura Você acha que eu vou furar seu pneu na aldeia Mas ah, você acha que foi eu que furei seu pneu Fica tranquilo meu irmão Isso é batalha Eu só tô te atacando Não vai levar pro coração ah, ah, Aí, essa você se fudeu Não foi você Mas você tá aplaudindo O problema é seu ah, ah, Até porque esse é meu tempo Você é influencer, Tony Você é exemplo Isso ah, é batalha Eu tenho que te atacar é, vocês estão me roubando. Calma, calma, calma, calma, tranquilo. Eu sei, zoeiro, caralho.